E aí pessoal, tudo bem? Estamos com as notícias aí, não é muito boas notícias não Fui taxado aí pelo, pela alfândega aí de Curitiba aí E eu tô aqui para falar um pouco da... Mostrar para vocês aqui a compra aqui que eu fiz de um telefone Redmi Note 10 Pro da Xiaomi E eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui Esse celular foi comprado dia 7 do 7 de maio e, e ele está preparado na alfândega de Curitiba, tá pronto para ser pago, né? E eu vou estar tá mostrando para vocês aí. Aqui, você que não, nunca fez uma compra aqui pelo Aliexpress, você pode estar tá sujeito a ser taxado ou não. No meu caso aqui, eu foi feito os procedimentos certinho e foi taxado. E a gente vai estar tá mostrando para vocês quanto que ficou a taxação e os procedimentos aqui, beleza? E antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha e após aí o vídeo aí, se você ter assistido, deixa um comentário aí, se você já comprou alguma coisa, foi taxado, valores, essas coisas, deixa um comentário aí, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, como vocês podem estar vendo aqui, ó, aqui é a tela, né? do AliExpress. Eu efetuei a compra do Xiaomi Versão global Redmi Note Pro 6 de RAM e estou aguardando 128GB de memória no um case. E beleza, foi efetuada a compra no um cartão. Essas aqui são as coisas que estão seguindo. Tal então... está seguindo atualização e ele está a desembaraço e aduaneiros bem sucedidos. Vamos lá. então pessoal isso aqui é um dos correios e tá vendo aqui os procedimentos ele saiu de ele saiu de singapura saiu de singapura no dia 18 foi ele foi comprado dia 7 o vendedor é despachou a entrega é, só efetuou a, a compra no dia 14 Do dia 14, ele saiu da, de Hong Kong para Singapura dia 18, dia 18, ele saiu de Singapura Do porto de navio E chegou no Brasil dia 7 do 6 No porto de, não sei se é Santos Esse é o porto de Paranaguá Aí ele foi encaminhado para Curitiba Fiscalização aduaneira no dia 17, aguardando, aguardando o pagamento, pagamento confirmado já foi pago. Agora eu só estou aguardando, né? Fiscalização a doaneiro, para contagem e Cambuí. Por esses dias ele já chega já. Mas aqui, que eu vou estar tá mostrando para vocês quanto que ficou e o valor aqui, beleza? Eu vou mostrar para vocês. Aguardando o pagamento, vamos clicar aqui para ver o eu já eu fiz o download lá já dos PDF aqui você clica aqui ó quando tipo for taxado eu já entrei na minha conta né e e aqui você clica aqui nesse aguardando ambiente das minhas importações aí lá vai ter esses vai vai ser aberto isso aqui ó isso aqui da minha conta né que mostra minhas importações que nesse aqui é o que mostra das minhas importações a minha primeira compra né e aqui ó você clica nesse olhinho aqui ele vai baixar o diz diz é onde está todos os dados da alfândega e de tributos estaduais esse daqui detalhar detalhar aqui vem aqui você clica aqui tem também o boleto para pagar essas coisas que já está ali Então vamos ver esse, esse DIT aqui que mostra algumas coisas aqui que foi tributado Ministério da Fazenda, demonstrativo, tal, tal, tal. Quantidade, um produto, valor do bem, 46. 46 e 49 dólares. E total dos bens declarados em reais. Total dos bens, não entendo muito bem, está 233 e vamos ver aqui agora, valor de frete, valor aduaneiro, a líquida de impostos de importação, 60%. 60% esse é, é federal, isso aqui é tributo federal, então é 140 reais. E depois ele vai aqui parte para a parte dos tributos, tributos é, estaduais, Minas Gerais, que eu moro no estado de Minas Gerais. É, deu o valor do ICMS devido Minas Gerais, 124 aqui 25% de ICMS alíquota. Então no caso daria é, 140 mais 124 Só que aí ele, Mesmo sendo encomenda Standard Que o minha paga Foi cobrado uma taxa postal De 15 reais também então, meu nome Aqui tu. Então deu, cento, deu 140, mais 24, mais 15 Deu 279 de tributação E mais uma postagem Aí, voltando aqui de novo Você clica aqui no olhinho Não nesse daqui do lado Que vai gerar o boleto O boleto tá aqui, ó Eu paguei no mesmo dia 279, tá no meu nome Já paguei no mesmo dia Vamos ver aqui é, não marca, vamos ver, a que marca a hora ó, só pra você ver, ó, na hora que gerou o boleto, gerou o boleto 1h27 da tarde, é uma sexta-feira, quando foi 3 horas eu já paguei, aí ficou sexta, sábado, domingo e segunda, na terça já deu como tinha feito o pagamento, confirmado, ó, dia 22, é uma terça-feira e depois ele foi liberado da. Depois que, ó, depois que ele ficou do dia, da terça-feira, terça, quarta, na quinta-feira que ele foi liberado e foi despachado para a unidade de tratamento de contágio em Minas Gerais. E depois dia 29, dia 29, ele está em trânsito e segue de contagem para Minas Gerais, onde que eu moro. Beleza? é isso aí que eu queria mostrar para vocês aqui aqui e agora vamos ver os prazos aqui ó tem mais um negócio que dá para você clicar aqui ó aqui clique aqui para você ver os prazos que é esse aqui é os prazos que o correio dá de, de, de, de entrega como funciona o meu é a modalidade standard aqui tá vendo e ele leva até 12 dias tá aqui esse daqui é o mais importante é o que eu pago é o que foi pago modalidade standard e o standard ele leva ele é de, leva até 12 dias úteis e ele é até 30 quilos e aqui tem uns valores aqui esse aqui outro postagem também até 30 quilos mas não pago os valores então aqui um de 2 quilos e provavelmente então esse aqui é o meu ele vai levar até 12 dias entendeu e eu tô na guarda agora e vamos ver espero que você tenha visto aí e se você tiver curiosidade também pode comprar tranquilo que chega tudo certinho e acontece, entendeu? esse tipo de coisas aí acontece, está sujeito a qualquer um você tá achado aí, tributado, entendeu? e é o que eu ia passar para vocês aí logo logo tá chegando aí o, o celular aí o Redmi Note 10 Pro e eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês, beleza? Espero que você tenha pedido o seu aí, é um celular novo, celular muito bom, intermediário. Deixa eu ver aqui se dá para mostrar um pouquinho dele aqui para vocês. Aí tem na foto. E eu tô ansioso guardando aí, né? Tô sem celular aí já faz um tempo, que eu fui para bonito. Mas infelizmente fui taxado. Ah, ele é aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Aí eu tinha um. Samsung S9 Plus, um celular muito bom, o carregador muito bom. E Recomendo esse vendedor aqui. Esse é o aparelho. E logo agora, agora tá chegando, eu vou estar mostrando para vocês beleza? Felizmente não dei sorte aí, mas pois é, pessoal. É isso aí. Mostrei os detalhes aí para vocês dos trâmites aí. Esse celular aí levou em torno de um até, até o momento, ele assim, tá em torno de uns 42 dias aí, eu tô no aguarde dele. E fiz todos os trâmites certinho aqui, do tributação, que foi taxado, né? Felizmente aí não tive a sorte, a primeira compra que eu fiz aí. Mas tá sujeito, você que for comprar aí, qualquer tipo de celular aí, está sujeito a ser tributado. E eu vou deixar um no link aqui embaixo aqui. O link desse desse vendedor aqui tem muitos equipamento bom tem milhares de compras lá, super confiável e bem legal, vou deixar o link para vocês aí, se você quiser comprar um Redmi aí, um Pocophone, um telefone bom aí para vocês aí, esse é um intermediário, sai um preço bom, mesmo sendo taxado fora, é, comprando fora e sendo taxado no Brasil, você paga a tripulação certinho, os impostos e o telefone chega ok, beleza? Felizmente... Não deu sorte aí, não foi dessa vez, né, mas fazer o que, né? Mas assim que ele chegar, vou estar tá fazendo um review aí pra vocês, tá mostrando aí um review, um box, aí tá mostrando o aparelho pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham uma boa sorte aí e se inscreve no canal e deixa o like, beleza?